Oi, aqui é o Daniel, e nesse vídeo eu quero falar sobre o poder da coragem. É muito comum muitas pessoas é, quererem ou desejarem na sua vida coisas muito grandes, mas não terem a coragem suficiente para implementar isso. E nesse vídeo eu quero contar a história de um amigo, na verdade, que me inspira muito, meu amigo chamado Dan Cortázar. Ele é uma pessoa, que, uma pessoa incrível, eu tenho a oportunidade de realmente conversar com ele todos os dias, aprender muito com ele todos os dias. E se você quiser, inclusive, ouvir mais um pouco, aprender mais um pouco da história dele, você pode entrar no site dele que eu vou deixar no final desse vídeo. É, acontece que o Dan, ele trabalha com marketing digital, com empreendedorismo, publicidade, enfim, já é um empreendedor há vários anos. E, muito recentemente, ele foi convidado por uma empresa israelense a iniciar as operações aqui no Brasil. Tecnicamente, ele teria a remuneração que seria o sonho de milhões de brasileiros. Eu acredito que milhões de brasileiros vão viver a vida inteira e não vão conseguir chegar a essa remuneração. Eu nem sei se ele vai permitir que eu fale aqui ou não, mas como ele saiu, enfim, eu vou acabar abrindo essa informação. Depois que ele falar alguma coisa, eu edito o vídeo e tiro essa parte. Mas, acontece que ele abriu mão né, de uma remuneração de é, aproximadamente 50 mil reais por mês que ele ganhava nessa empresa, é, justamente para seguir o sonho dele, justamente para seguir a missão de vida dele, que é conhecer todos os países do mundo. Até o momento ele já conheceu 40 e ele vai voltar o ritmo de viagens dele para conseguir para conseguir conhecer os demais países do mundo. E o mais engraçado de tudo isso é que ao mesmo tempo que eu conversei com o Dan, eu conversei com uma outra pessoa. Eu estava conversando com uma outra pessoa num, num, num chat em paralelo né, do Facebook. E essa outra pessoa falou para mim que é, queria fazer uma faculdade é, de psicologia, que foi a mesma que eu fiz, é, e queria de fato, e que e não estava gostando do emprego, mas que não tinha ainda coragem suficiente para pedir demissão, de que não tinha coragem suficiente para entrar nessa faculdade de psicologia, porque não tinha o dinheiro para pagar. Mas você e eu sabemos que existem várias formas de ingressar numa faculdade, é, seja por meio do vestibular, seja por meio do Enem, enfim, por vários outros tipos de, de meios. E é nesse ponto que eu quero chamar a atenção, para o poder da coragem. Talvez o que falte para a maior parte das pessoas não é, não é realmente o momento ideal, não é realmente ter os recursos ideais, e sim a coragem para tomar algumas determinadas ações que vão fazer toda a diferença na sua vida e na minha também. Então, eu quero deixar uma pergunta provocativa para você, será que você está sendo corajoso o suficiente em diversos momentos da sua vida para conseguir realizar aquilo que você deseja? Será que você realmente está é, é, abrindo mão de coisas aparentemente muito boas para conseguir algo muito melhor? Somente no momento que você tiver a coragem de jogar algumas coisas para o alto, a, a coragem de mudar o pensamento, a coragem de usar mais energia na sua vida, você vai conseguir é, encontrar um caminho que vai te fazer verdadeiramente feliz. Então, se você ainda não é feliz hoje, pare e pense em que você pode utilizar mais coragem na sua vida e provocar uma reviravolta completa. Essa foi uma grande lição que eu aprendi com o Dan e eu quero compartilhar com você. Seja mais corajoso e realmente as coisas vão acontecer na sua vida. Você talvez vai precisar abrir mão de coisas muito boas, mas eu tenho certeza que no final você vai conseguir algo muito melhor, algo que vai valer muito mais a pena. Essa foi a dica do vídeo de hoje. Se você gostou, clica aqui em curtir, comente. A sua participação é muito importante. E se você quiser também compartilha com os amigos que é sempre muito bom é, ter mensagem de qualidade compartilhada com as pessoas que a gente gosta, tá certo? Então é isso, um grande abraço e tchau, tchau!